Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas Nesse terceiro domingo do tempo pascal Nos é narrado no evangelho o texto dos discípulos de Maús É belíssimo este evangelho É narrada uma experiência de frustração de dois discípulos que tudo apostaram no Mestre Jesus. Mas na sexta-feira da paixão, todos os sonhos pareciam ter se acabado. Mas enquanto caminha para Emaús, um peregrino se aproxima e começou a indagar o que eles estavam conversando e o que estava acontecendo. E era o próprio Jesus Cristo ressuscitado, mas não reconhecido por eles. Nosso Deus é fantástico! Ele se aproxima e caminha conosco, participa da caminhada de nossa vida, se solidariza conosco. Ele não é indiferente, mas escuta os nossos, as nossas angústias e explica o significado dos acontecimentos. Ele faz o nosso coração arder. Os discípulos fazem um convite. Fica conosco porque já é tarde. Ele entra na casa... E no momento da partilha do pão, os discípulos reconhecem que é o próprio Jesus que havia caminhado com eles. A presença de Cristo ressuscitado se confunde com um peregrino, se confunde com um jardineiro. Ele já havia dito: Eu estive nu e me vestiste, com fome e me destes de comer com sede que me deste de beber, preso e me visitaste. agora o desafio é reconhecê-lo no rosto humano das pessoas que sofrem e padecem no mundo como ele sofreu e padeceu. Que ele mesmo abra os olhos do nosso coração para enxergarmos a sua presença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 eBay.